Carta aos acionistas da Berkshire Hathaway, escrita pelo lendário Warren Buffett. Vamos ver quais são aqui as novidades que trazemos este ano. Este já normal conteúdo anual que trago sempre com algumas das principais lições aprendidas aqui na carta deste super investidor que é, nem mais nem menos, Warren Buffett. Todos os dias os mercados chovem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Este ano senti que a carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway escrita pelo lendário Warren Buffett foi mais curtinha, principalmente em informação, não tanto ao nível do número de páginas, mas sobretudo aqui ao nível de grandes aprendizagens que normalmente estamos à espera nas cartas do Warren Buffett, Não houve assim grandes, grandes novidades, mas há algumas, atenção, não saia já do vídeo, ok? Fica aqui para, para ouvir o questão mas realmente quando se lê outras de outros anos já se aprendeu mais no passado ou pelo menos conteúdos de maior substância, ok? Mas também é normal, Warren escreve estas cartas há muitas décadas e já muito do conteúdo foi dissecado atrás para a frente e, e por isso também é natural com o avançar da idade. Ele vem a escrever menos, o senhor tem 91 anos, há que respeitar também esse facto, mas de qualquer forma ainda há aqui uma ou outra nuance que temos que comentar e, e, e é isso mesmo que vamos ver agora. Em primeiro lugar, o Warren Buffett a ser o Warren Buffett, uma rentabilidade de 29.6% em 2021 comparado com os 28.7% do SP500, mas mais importante que isso, sem dúvida alguma, é o, o rendimento que obteve numa base anual de 1965 até 2021. Estamos a falar de 20.1% ao ano, o que esmaga completamente o principal índice acionista norte-americano, o SP500, em, em que só conseguiu 10.5% ao ano, só entre aspas, mas mesmo assim Warren Buffett a ser Warren Buffett, 20.1% anualizado, o que dá um ganho no total destas décadas todas superior a 3.641.000% contra os 30.000% e 209% do SP500. Em primeiro lugar, Warren Buffett a começar esta carta a dizer que trata todos os acionistas por igual e por isso não tenta discutir com grandes instituições, grandes fundos de investimento, analistas financeiros, etc. dados numa base uh, diária, semanal ou mensal. É simplesmente nestas cartas anuais que o faz e para toda a gente ao mesmo tempo. E, e também aqui a reportar-nos que só comunicam uh, estas informações aos sábados de manhã, precisamente para dar tempo aos acionistas para lerem as cartas durante o fim de semana, refletirem como é que vão os negócios antes de os mercados abrirem nas segundas-feiras e, e por isso tirarem uh, as suas conclusões e, e fazerem as suas movimentações que considerarem necessárias nessa segunda-feira. Os ativos da Berkshire Hathaway totalizam agora 158 bilhões de dólares, é a empresa que detém mais ativos nos Estados Unidos, estes ativos compreendem propriedades, uh, terrenos, fábricas, equipamentos, etc, etc, das várias subsidiárias que a empresa tem e é a empresa número 1 um nos Estados Unidos em termos de ativos tangíveis. Warren Buffett apresentou aqui um bocadinho da história da Berkshire Hathaway que em 1955 teve as suas raízes com a Berkshire Fine Spinning e a Hathaway Manufacturing a quererem se fundir um negócio que veio a deteriorar-se pela própria deterioração do, do setor em si, da, de, de, daqui da produção, da manufatura, de, de têxteis, e que também acabou por se deteriorar em parte pela recompra de ações e distribuição de dividendos de forma irresponsável pelos acionistas. Vamos falar mais tarde um bocadinho sobre a questão da recompra de ações e para perceber como nem sempre é o momento certo de o fazer, outras vezes pode ser o, o oportuno a fazer. Várias vezes ao longo da carta o Warren Buffett reportou o, o valor em impostos que paga ao, ao Tesouro dos Estados Unidos, como a Berkshire Hathaway <risos> representa mesmo 0.5% de todas as receitas fiscais que o Tesouro norte-americano arrecada todos os anos, o que é uma quantia abismal, sem dúvida alguma, mas para mim isto foi uma, um comentário, uma resposta a muitos críticos que estão em fações mais extremadas da, da política, que dizem que os ricos não são suficientemente taxados e aqui o Warren Buffett vai descendo um comentário ou outro, a, a, a mostrar o quanto a Berkshire Hathaway contribui em impostos todos os anos que depois são distribuídos, esta riqueza é distribuída por todo o povo norte-americano de uma forma ou de outra, mais direta ou indiretamente. Quando Warren Buffett comprou a empresa, a Berkshire Hathaway estava a pagar, a empresa estava a pagar cerca de 100 dólares por dia em impostos, um valor que hoje em dia ascende a 9 milhões de dólares por por dia. Falou um bocadinho do valor que tem de parte, cerca de 147 milhões de dólares ou 144 bilhões mil se não considerarmos algum dinheiro que pertence a duas subsidiárias das quais já falaremos e que tem sido uma preocupação dos investidores que veem que o Warren Buffett não tem investido esse dinheiro em lado nenhum. Em primeiro lugar o Warren Buffett diz que este dinheiro é o float de, e não há termo em português, acho eu que, que seja... Que responda melhor ao okay, que quer dizer float, uh, que, que tem a ver com os seguros, ok? E que é um dinheiro que não lhes pertence e não podem usar assim a seu belo prazer para estar a comprar ativos no, nos mercados acionistas. De qualquer das formas, uma pequena curiosidade: este valor representa 0,5% do, do valor que o Tesouro Norte-Americano tem, o que é um valor substancial, okay, e um, de qualquer das formas, Warren Buffett diz que admitiu aqui que Uh, o que quer sempre, o que procurou ao longo dos anos juntamente com o Charles Mangas, foi ter aqui cerca de 30 bilhões de dólares uh, em reservas e que este valor, sem dúvida, hoje em dia tem superado largamente uh, esse objetivo, mas que o objetivo principal e primordial da Berkshire Hathaway é construir uma fortaleza à prova de todas as crises, à prova de tudo o que possa acontecer e por isso não querem estar descalços, querem ter uma base para que possam responder a alguma eventualidade mais catastrófica que, que possa acontecer e, e que a parte da seguradora possa vir a ser altamente impactada por isso. Por isso, aqui, Warren Buffett é a querer um, um fundo de reserva bem considerável, embora vá admitindo que já tem um bocadinho a mais, mas também eh, não tem conseguido encontrar aqui grandes oportunidades de investimento, quer de forma total, quer de forma parcial, em negócios cotados em bolsa, como ele gosta tanto, ou mesmo em termos mais privados, na esfera privada, também não, diz que não tem conseguido encontrar pechinchas, porque esta baixa taxa de juros não, não tem permitido, pechinchas tem permitido sim, pelo contrário, que todos os ativos cresçam até ao céu, independentemente de, se estivermos a falar ações, uh, criptomoedas, imobiliário, qualquer coisa, tem tudo crescido até ao céu, e isso impossibilita de encontrar pechinchas, mas já voltamos a este tema daqui a nada. Claro, também referiu que já noutros tempos ele e Charlie Munger tiveram grandes porções em dinheiro, grande parte do seu património uh, não alocado a ações temporariamente, ele diz sempre que isto não é algo que, que dura para sempre, uh, são situações temporárias. Isto aconteceu, por exemplo, durante as Nifty Fifty, que o mercado estava louco ali no, no início dos anos 70, até que, claro, colapsou e aí sim Warren Buffett... Uh, foi Warren Buffett e veio a recomprar tudo que podia a preço de salto. Um louvor à Jit Jain, que é responsável pela gestão da, da parte das seguradoras, há mais de 35 anos na Berkshire Hathaway e que o hum, Warren contratou sem, sem ter experiência alguma na parte de seguros, às vezes foi apenas num almoço, perguntou uh, se ele tinha alguma experiência no setor, e ele disse que não e ficou pelo -se, se imediatamente contratado. Ou seja, aqui a meu ver uma mensagem de que às vezes é preciso confiarmos também na nossa intuição e, uh, e que contratar as pessoas não só pelo seu currículo, mas sobretudo por aquilo que podem fazer pelas suas soft skills que muitas vezes não, não são tidas em conta e que são bem mais importantes e, e aqui laços ou cara, cara caráter, <risos> assim é que é, caráter humano, que é muito, muito importante. De qualquer formas, um louvor a um dos seus gestores, parece que já se vê alguma transição a ocorrer naturalmente e Warren Buffett a deixar o trono. Uma nota aqui para a diversificação, Warren Buffett a comentar que algumas das subsidiárias na qual detêm uma posição de 100%, ou seja, estão totalmente integradas no conglomerado Berkshire Hathaway, também... Algumas destas subsidiárias detêm uma série de outras subsidiárias. Falou do exemplo da Marmon, que detém mais de 100 subsidiárias ligadas à indústria, à agricultura, automóvel, etc., etc. E por isso, cuidado quando ouvimos alguns gestores, principalmente nas palavras de Charlie Munger, de que a diversificação é para tolos e que eles são altamente concentrados porque a história não é bem assim e a própria Berkshire Hathaway detém dezenas e dezenas e dezenas de, de empresas sobre a sua alçada, mais uma participação em quase 50 empresas que estão cotadas em bolsa e algumas destas subsidiárias depois também detêm uma série de outras subsidiárias e já está a haver aqui o leque de diversificação. Por isso, muito cuidado, como digo sempre, a diversificação é uma boa forma de nos protegermos contra o que possa acontecer de mais negativo em alguma empresa que nós temos no portfólio e também ajuda-nos a maximizar ganhos ao longo do tempo. Por isso sim, a diversificação é importante. Cuidado com uh, a noção de concentração. Apesar de que, claro, em termos de portfólio de investimentos em empresas cotadas em Bolsa, a Berkshire Hathaway tem aqui, são mais de 70%, estão em apenas 4 cotadas, ok? É uh, uh, a uh, Apple, agora posição número 1, Bank of America, temos a uh, Coca-Cola e a American Express. Estas quatro uh, a fazer mais de 70% do património uh, investido em Bolsa, mas de qualquer forma já há aqui muito mais de negócio e por isso a diversificação é mesmo muito grande, okay? Voltou a falar dos seus quatro gigantes, em primeiro lugar uh, a parte das seguradoras, é, é o a coleção de seguradoras é mesmo o primeiro do, dos quatro gigantes, afirmou que o seu produto nunca será obsoleto e eu estou a crer que sim, porque me parece que as seguradoras são um negócio fantástico, não é? Está sempre sempre a entrar dinheiro constantemente. Quando é para sair? Já sabemos o filme que é, não é? Quem é que já esteve nessa situação? Pois é, pois é. Em segundo lugar, a Apple, que só detém 5,5% da empresa, mas que esta posição também aumentou de 5,39% no ano passado para 5,5% este ano, devido à recompra de ações que a Apple vai fazendo. Um alerta aqui de que a Apple tem, tem vindo a, a, a recomprar, Uh, a grande ritmo, as suas próprias ações, um louvor a Tim Cook por gerir o, o portfólio de produtos e serviços da Apple, mas também pela, pela eficiência na recompra de ações, que aumentou muito o valor de, para os acionistas, sem estes gastarem um único cêntimo. Ou seja, o Warren Buffett a dizer aqui que cada 0,1% que a Apple uh, contribuía mais para a para a Berkshire Hathaway estamos a falar de cerca de 100 milhões de dólares. Ou seja, a Berkshire Hathaway acabou de aumentar a sua posição em 100 milhões de dólares ao longo do último ano sem ter gasto um único cêntimo. E ainda nem estamos a falar sequer da distribuição de dividendos. Em queres? terceiro lugar, o terceiro gigante, a BNSF, a, a parte de comboios, que, que é um gigante absoluto nos Estados Unidos. Um pequeno comentário aqui apenas do Warren Buffett a dizer que se os produtos que são transportados nos comboios da BNSF fossem transportados em vez disso por caminhões que as emissões de dióxido de carbono totalizariam um número muito, muito superior e por isso a meu ver aqui um comentário a alguns ambientalistas e investidores que têm criticado a Berkshire Hathaway em termos de emissões de dióxido de carbono, enfim, Warren Buffett a tentar-se proteger de alguma forma, uh, embora, claro, eu acredite que há sempre formas de nós podermos maximizar aqui uh, estas questões de sustentabilidade, mas, de qualquer forma, aqui um speak do Warren Buffett a alguns comentadores. E, em quarto lugar, o gigante da Berkshire uh, aqui, Berkshire Energy, que lucrou 4 bilhões de dólares em 2021, lucro líquido, okay? um crescimento de 30 vezes, em apenas 22 anos, por isso Warren Buffett a ser Warren Buffett, okay, 30 vezes em 22 anos, e um louvor a Greg Abel por gerir esta unidade da parte energética nestes últimos anos todos, e que também será um, uma das pessoas a vir a substituir Warren Buffett e Charlie Munger, assim que estes dois tiverem que deixar o trono. Um pequeno pormenor que nós não sabíamos até hoje e que ficamos a conhecer nesta carta é que os dois gestores de, de fundos da parte de investimentos eh, Todd Ted, eh, Todd e o Ted, eh, eles gerem juntos 34 bilhões de dólares, é um valor que ficamos a conhecer pela primeira vez agora em 2021, ainda não sabia exatamente... O, o valor que geriam, 34 bilhões já é uma fatia considerável para estes dois gestores, por isso há é aqui uma grande confiança da parte de Warren Buffett nestes dois que também ajudarão levar a Berkshire a melhores portos daqui para a frente. O objetivo é ter investimentos em negócios e houve uma ênfase na palavra de propósito aqui, na, na carta anual, em negócios e Berkshire não está aqui para estar a trocar ações numa base diária, está aqui sim para investir em negócios no longo prazo. E por vezes fazem-no por inteiro, por isso estão no mercado privado a comprar ações, a, a comprar empresas na sua totalidade, outras vezes estão no mercado acionista a comprar participações em grandes empresas cotadas em bolsa a partir das suas ações. Mas não estão aqui propriamente para trocar ações de mão de, de um dia para o outro, embora por vezes... Também se veja a fazer algum trimming, não é? Alguma, algum corte, é? um corte aqui na, em algumas posições que têm no portfólio, mesmo com a Urban Bafatiga que não o faz, o, os relatórios dizem-nos isso. Não é? Mas de qualquer das formas o foco sem dúvida é estar a investir em negócios, como digo sempre, o que interessa é nós investirmos nos negócios e não nas ações mas infelizmente 99% das pessoas não percebe isto. Admitiu que comete muitos erros e que é mais fácil sair destes erros quando estes erros são cometidos nos mercados acionistas do que na esfera privada, aí eu concordo, nós com um clico, hoje em dia vendemos as ações e está feito, agora um pequeno comentário da minha parte, acho que foi um erro o Warren Buffett ter se desfeito de alguns bancos, como por exemplo J.P. Morgan e a Goldman Sachs, foi muito, muito mesmo, a participação foi muito uh, diminuída ao longo dos últimos dois anos e, e para mim isto foi um erro porque estes dois bancos superam de largo todos os outros uh, em termos da, da, sua, da sua gestão. Eu infelizmente não os tenho no portfólio, uh, perdi também essa oportunidade ali em 2020, mas para mim particularmente a Goldman Sachs uh, tem vantagens competitivas tremendas face a todos os outros bancos, porque está aqui muito alocado à parte de fusões e aquisições, o que é muito interessante. Falou-nos também de três formas de aumentarmos o valor para os acionistas, uma delas é por crescimento orgânico ou inorgânico da empresa, ou seja, o crescimento das próprias receitas da empresa ao longo do tempo com os produtos e serviços que vão lançando, ou inorgânico do ponto de vista de aquisições de outras empresas que venham a complementar o seu portfólio. A segunda parte de, de poder remunerar melhor os acionistas é eh, comprar, as empresas comprarem participações noutras empresas cotadas em bolsa, é isso que a Berkshire Hathaway também vai fazendo, e em terceiro lugar a recompra de ações. Uma ênfase muito grande aqui na recompra de ações, a própria Berkshire Hathaway tem vindo a recomprar ações sempre que não encontra oportunidades noutras empresas cotadas em bolsa ou fora dela, e, e claro, aqui uma nota final na parte da recompra de ações que é preciso fazê-lo ao preço certo e não independentemente do seu valor. Eu tenho vindo sempre a defender isso, a recompra de ações é, é, é um mecanismo interessante de remunerar os acionistas, fica aqui o vídeo onde falei sobre a recompra de ações, e hum, também aqui um comentário final da minha parte que é muito bonito que o Warren Buffett a dizer, sem dúvida que o Warren Buffett sabe quando recomprar ações, mas a meu ver o Warren Buffett recompra bem as suas ações, há outras empresas que ele detém no portfólio cujos gestores, a meu ver, não recompram as ações tão bem no seu, nos seus melhores momentos porque, por exemplo, para mim é muito mais arriscado hoje em dia a Apple estar a recomprar ações quando elas estão perto de máximos do que tê-las recomprar mais, mais cedo quando os seus valores estavam bem mais abaixo. Ou seja, o risco de remuneração está eh, tá muito mais eh, substancial hoje em dia do que aquilo que era há tempos atrás. Uma pequena nota para as baixas taxas de juros um pouco, praticadas um pouco por todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, como nós sabemos, Estados Unidos perto do zero, 0.25% na Europa é negativo e que tenham elevado todos os ativos. Por isso, que sejam ações, criptomoedas, imobiliários, seja o que for, está tudo a crescer e para mim este tem é um, uma nota, um aviso do Warren Buffett para potenciais bolhas que se estejam a formar uh, em alguns ativos financeiros, que a maré, quando está a subir só para todos os barcos e independentemente do valor deles e quando as coisas começarem a correr mal, ou seja, quando as taxas de juros subirem e algumas empresas começarem a sentir dificuldades e alguns investidores começarem a sentir dificuldades, aí é que se vai ver, nas palavras de Warren Buffett, quem é que estava a nadar no por isso, cuidado com isso. Depois anotei aqui algumas mensagens finais, só muito brevemente. O Warren Buffett deu a sua primeira lição de investimento em escolas há mais de 70 anos atrás. É fenomenal ver sete décadas de história de, de Warren Buffett e, e, e aqui um agradecimento por realmente podermos viver numa era em que estes super investidores também convivem connosco e nós podemos aceder... À, à sua informação de forma tão rápida na, na era da internet. Uh, o senhor já se formou, entre aspas, de dar aulas em 2018, mas ainda vai dando uh, as suas aulas através de, das entrevistas que faz, eu pelo menos considero isso. E um, ensinar tal como escrever ajudou a clarificar sempre melhor as suas ideias, a alinhar melhor os seus pensamentos. Eu penso exatamente da mesma forma, Todos os dias eu leio e escrevo para a minha comunidade do IEL Elite Pro e, e por isso isso ajuda-me a clarificar também aqui os meus pensamentos, ajuda-me a clarificar as minhas análises às empresas e, e é ótimo fazê-lo e, e espero continuar sempre a servir as pessoas da melhor forma. Já agora, se és subscritor do IEL Elite Pro, comenta aqui em baixo que eu gostaria de saber, ok? um forte abraço criativo para ti e mesmo que não sejas subscrito a Duel Elite Pro aperta aí esse like dá-me aí um mega like porque eu partilho o conteúdo gratuitamente <risos> Tô, todos os dias contigo nas várias redes sociais por e-mail, Youtube, Instagram, Facebook, tudo e nada é uma coisa e é um gosto enorme fazê-lo por isso deixa aí o teu mega like se este conteúdo tem ajudado. Devemos trabalhar no que gostamos e não apenas perseguir a remuneração em termos de dinheirinho, ok? Isto é muito importante. Uh, também o sei porque já trabalhei, infelizmente, para... Pessoas que não gostava, trabalhei com pessoas que não gostava e só porque estava a precisar daquele dinheiro, mas isso é estarmos já a arruinar a longo prazo, acredita no que te digo, e o melhor, tal como é o Oramuf diz aqui na carta, é sempre perseguirmos os nossos sonhos, trabalhar para, em algum sítio que se não precisássemos do dinheiro teríamos o maior gosto de lá trabalhar. Isso é muito importante mesmo, ok? Bem, e como o vídeo ficou ali a meio por falta de bateria de telemóvel, gravo agora aqui a parte final. Warren Buffett deixou uma última mensagem final a dizer que tem sido um enorme orgulho trabalhar para os seus acionistas, para todos os stakeholders da Berkshire Hathaway e para mim também é um enorme orgulho partilhar este conteúdo contigo, com toda a comunidade lucrativa, com todas as pessoas que seguem todos estes conteúdos, estes formatos que eu vou por isso muito, muito obrigado a ti por estares desse lado, já sabes, aperta aí esse like se realmente este conteúdo foi útil para ti e para os que te rodeiam, acima de tudo uns bons investimentos para ti, desejo-te umas salsas lucrativas. Tchau, tchau!